em cursos de língua inglesa e também como revisores de texto em língua inglesa. O curso possibilita o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão nos campos da linguagem e das literaturas, de língua portuguesa e língua inglesa. Esse profissional poderá desenvolver pesquisas e continuar os seus estudos na pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado. O curso tem duração média de 4 anos e é ofertado no turno da noite.